Oi gente, tudo bem? Eu estou muito empolgado para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre a obra de Cristo e a função do corpo em cumprir a obra de Cristo. Agora, é um assunto que é muito crucial para que a gente entenda isso, porque cada um de nós fazemos parte desse corpo num lugar e numa função que pode ser parecida, mas sempre diferente, porque é único. E é a soma dos nossos esforços que compõem o corpo que executa essa obra. Então o nosso entendimento precisa estar alinhado com a visão e a perspectiva né, do reino, a responsabilidade da igreja para que nós possamos agir conforme essa responsabilidade. Em Mateus 28, no versículo 18, o Senhor Jesus libera sobre os seus discípulos a grande comissão. Essa incumbência que é dada para eles debaixo de toda autoridade nos céus e na terra de ir e fazer discípulos anunciar para eles as boas novas de os batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e então os ensinar a cumprir todas as ordens de Jesus. É algo que não acontece instantaneamente, nem pode ser feito por uma só pessoa e leva uma vida inteira para praticar. Se pensarmos nisso, não tem como ser obedecido assim, instantaneamente. Existe dedicação e estrutura necessária para que a grande comissão possa ser obedecida. Pense comigo, em primeiro lugar, ele nos... Ordena ir e fazer discípulos, não convertidos. Um discípulo é diferente de um convertido. O que Jesus mandou fazer foi discípulos e não convertidos. E Ele nos deu o exemplo do tempo e dedicação necessário pra, com seus discípulos, porque isso Ele fez muito bem. E Ele nos mandou ir e fazer o mesmo. E eu não consigo me sentir isento dessa responsabilidade, porque tenho outro chamado ministerial, porque Ele, debaixo de toda a autoridade, nos céus e na terra, me mandou ir e fazer isso. E o próprio Cristo, no tempo que passou aqui na Terra, Deus entre nós decidiu que o melhor jeito de gastar o tempo dele, o curto tempo dele aqui nessa Terra, era com os seus discípulos. Isso é algo poderoso e extraordinário que não pode ser rapidamente dispensado das nossas vidas. Então, ele libera essa ordem com toda autoridade nos céus e na Terra. E é algo que nós precisamos entender aqui, existe uma diferença entre chamado e mandamento. Não existem alguns cristãos que foram chamados para a grande comissão. Isso é uma ordem que ele liberou sobre todos os seus discípulos, isso é um mandamento. Então eu não posso não ser chamado para isso, todos nós somos... Comandados por Jesus a viver a grande comissão. Inclusive, se você estava com alguma crise de, de chamado, vamos acabar com ela em dois minutos. Ah, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Ele quer que você faça. Discípulos, isso ele já deixou claro. Agora entenda, eu não estou dizendo que não existe um chamado único e individual para a sua vida, porque isso é verdade. Existe um chamado único e individual para a sua vida. Mas existe esse chamado único e individual. É mais o onde você vai estar fazendo o que. Deus já te chamou para fazer e viver como igreja, quer dizer, não existe um chamado individual que Deus vai ter para a sua vida que vai contradizer a ordem que ele já liberou para você como igreja como um discípulo. Então, nós precisamos entender, isso aqui é uma responsabilidade inegociável, uma vez que chamamos Jesus de Senhor, precisamos levar os seus mandamentos a sério. Nós sabemos que sua linguagem de amor é obediência, porque ele nos diz isso em João 14, no versículo 21, esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo, quer dizer, se queremos agradar a Jesus, precisamos levar as suas palavras a sério e as obedecer. Em Mateus 7, no versículo 24, Jesus orienta o povo dizendo que o homem que ouve o suas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre areia, mas o que ouve as suas palavras e a pratica, é como casa construída sobre a rocha e pode vir as ondas do mar que forem, as dificuldades da vida, né, as tribulações, ela permanece firme e de pé, porque existe um poder em praticar a palavra, é por isso que Tiago no capítulo 1, versículo 22, vai nos orientar a não sermos somente ouvintes da palavra, mas praticantes, porque o poder da palavra está na prática, na obediência. Não adianta conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus, se formos deixar de praticar as verdades mais simples da palavra de Deus. Precisamos levar as palavras de Jesus a sério e entendendo, que isso não é um chamado, mas um mandamento, que é uma responsabilidade inegociável sobre a minha vida. Eu tenho que então fazer os meus planos em cima dessa ordem agora. É interessante, porque nós falamos não é o que acontece instantaneamente. Primeiro, fazer um discípulo leva tempo, você precisa gerar um relacionamento, né? conduzir essa pessoa a Cristo, fazer essa amizade. E uma vez que conduzimos essa pessoa a Cristo, agora... Existe então a responsabilidade do batismo, quer dizer, é necessário ensino, é necessário doutrina, né? tempo gasto investido para que essa pessoa atinja então o entendimento, a profundidade dessa decisão que ela fez de entregar sua vida para Jesus, então se batize. E aí vem mais uma outra etapa de levar as pessoas a obedecer tudo que Jesus tem ordenado. Gente, isso leva tempo, leva várias pessoas colaborando e agindo juntamente para que essa grande comissão possa ser obedecida. Agora, não é algo que fazemos sozinho. e isso é interessante. Em 1 Coríntios 3, o versículo 6 ao 8, é, é, a, a igreja de Coríntios está vivendo esse momento, onde uns estão dizendo, eu sou do time Apolo, eu sou do time Paulo, e eles têm discussões entre si sobre qual é a melhor parte do corpo. Agora, Paulo vem e nessa passagem manda ele sossegar, e ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Agora, essa passagem é muito interessante porque ela nos revela muito acerca da obra de Cristo e a responsabilidade da igreja. Ele está dizendo, um plantou, outro regou, mas Deus é quem fez crescer do mesmo jeito. Né? Quem edifica a sua igreja é o Senhor Jesus, nós temos parte disso, mas trabalhamos para o mesmo fim. Então não adianta ficar criando times, segregações diferentes de um de um. De um corpo que deveria trabalhar unificado para o mesmo fim, então uns plantam, outros regam mas no fim do dia é Deus quem faz crescer nós somos como galhos, alguma coisa estranha entre a vida que ele não pode ter e o fruto que ele não pode dar, não é na força do nosso braço que isso acontece, apesar de precisarmos empenhar a nossa vontade e a nossa obediência para realizar isso, então nós precisamos entender a obra de Cristo, tem essa natureza que precisa de um corpo com formas diferentes, atos diferentes, mas trabalhando unificados debaixo de uma cabeça para o mesmo fim. Então, entendendo qual é a obra, o Senhor Jesus estabeleceu uma estrutura para essa obra, que é a responsabilidade que caiu sobre a igreja, que é um corpo. Então, olha só que interessante... Em Efésios 4, no versículo 11 ao 12, a palavra de Deus diz, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, olha só que interessante, isso aqui faz um contraste legal entre chamado e mandamento, quer dizer, uns são chamados para profetas, outros para evangelistas, outros pastores, quer dizer, existem chamados ministeriais, dons ministeriais diferentes, mas qual que é a finalidade dessas funções ministeriais? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quer dizer, o intuito dos ministérios é preparar o povo santo. Quem é o povo santo? Todos os discípulos de Jesus, toda a igreja. E qual que é a obra de Cristo? É a grande comissão, essa responsabilidade que ele liberou sobre a igreja, de espalhar as boas novas e fazer discípulos. Então, a finalidade desses ministérios é preparar o povo santo para a boa obra. Então, você pode não ter sido chamado para... Pastorear. Então talvez você não vai pregar, né? não, não vai pastorear uma comunidade local, não vai pregar todo final de semana, mas a responsabilidade de fazer discípulos, de pregar as boas novas, não é um chamado, é um mandamento. Então, comece a, comece a olhar para isso desse jeito. Então, se a função dos ministérios é preparar o povo santo para boa obra, equipar eles para fazer isso, nós precisamos entender que o trabalho do pastor não é só Pastorear. Ele equipa o povo santo para boa obra, quer dizer, o pastor equipa o povo santo para pastorear. Você pode não ter sido chamado para ser um pastor, mas adivinha só quem que vai pastorear os seus colegas de trabalho? É você. Você pode ter um pastor incrível, mas ele não vai dentro do seu consultório de odontologia, da sua firma de arquitetura e ele nem precisa, porque adivinha quem está lá? Você. Então você olha para a maneira como o pastor pastoreia e aprende como fazer esse aspecto da obra de Cristo. Então, o evangelista, ele não só evangeliza, ele equipa o povo para evangelizar, porque você pode não ter sido chamado para ser um evangelista, mas evangelizar não é um chamado, é um mandamento, uma incumbência, uma responsabilidade. Então, do mesmo jeito, o mestre, ele não só ensina, mas ele ensina o povo santo a ensinar. Porque alguns de nós, por mais que não tenhamos esse chamado ministerial, dentro de, das paredes ali do corpo, nós temos a responsabilidade de fazer isso lá fora. E aí nós começamos a entender como que esse corpo trabalha de maneira unificada. 1 Coríntios, do, versículo, do capítulo 12, do versículo 18 ao 28, a palavra de Deus diz, mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Assim, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dela. E aí ele prossegue então para dizer, Deus estabeleceu para a igreja em primeiro lugar os apóstolos, em segundo profetas, em terceiro os mestres depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que, os que têm dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Então olha só que interessante, qual que é a necessidade dessas diversas funções? É um corpo que tem diversas formas, mas uma só missão. E é muito interessante sobre essa luz olhar, para os dons ministeriais, acerca dos dons ministeriais, eu acredito que todo mundo no corpo de Cristo recebeu pelo menos um, mas às vezes a gente fica olhando para o que a gente não tem, ou para o que o outro tem, mas entenda, comparação não procede da cultura do céu, não tem lugar no reino de Deus, o corpo não se compara, do que adianta um pé se comparar com uma mão, eles têm lugares diferentes, funções diferentes, eles não se comparam, eles se complementam, não adianta você tentar dar o trabalho de mão para o pé, né, eles têm o seu lugar, então não existe comparação no corpo, tem que haver complemento, trabalhar junto para o mesmo fim. Agora, muito, muitas vezes a gente gasta tempo demais pensando que a gente não consegue fazer, oh, eu não consigo pregar, eu não consigo cantar, ministrar, tá, mas o que você consegue fazer? Porque existem dons aqui que às vezes parecem menos importantes, mas cumprem uma função que é importantíssima, porque não é sobre a história, de um membro ou de outro, você entende? Imagina um livro, a biografia de um dedão do pé, quem que, quem que quer comprar um livro, uma capa é um dedão do pé, é só uma parte de um todo maior, e do mesmo jeito, às vezes focamos no dedão do pé, né? num dedão da mão, em vez de focar no que é o trabalho do corpo, agora olha só, essa segunda passagem de 1 Coríntios menciona um dom de prestar ajuda. Às vezes o camarada está lá, eu não sei pregar, não sei cantar. Tá, mas será que você consegue ajudar alguém? Será que você consegue? Né, prestar ajuda para alguém em necessidade, ajudar a sua comunidade local com o que precisa de ajuda, isso está contribuindo para com o corpo de Cristo, dons de liderança, outra versão vai dizer dons de administração, talvez Deus te deu algo que é preciosíssimo, uma cabeça boa com números, um, a sua cabeça é quase uma planilha, isso é necessário para com a igreja, precisa de organização, né, precisamos de sagacidade, não somos como um fogo selvagem, descontrolado, né, se espalhando pela cidade, nós temos ordem para exercitar o que Deus nos chama a exercitar, agora é interessante preste atenção, Paulo diz aqui que algumas partes parecem menos honrosas e eu sinto muitas vezes que a nossa cultura de igreja dá muito valor aos ministérios, sabe, de ensino de louvor, são pessoas que vemos na plataforma e pensamos que são importantíssimas e elas são para a obra de Cristo agora não é só isso. Porque qual que é a função desses ministérios que parecem ter maior visibilidade? É preparar o povo santo para a obra onde ela realmente precisa estar acontecendo lá fora, em cada brecha, cada ramificação da sociedade. E às vezes essas são as partes mais difíceis e por isso que o ministério da igreja local precisa preparar e edificar o povo para essas partes que às vezes são mais difíceis. Agora todos nós trabalhamos para o mesmo fim e devemos trabalhar com a mesma dedicação. Mas eu quero te contar contar uma história que mostra, sabe, o como é importante que haja essa variedade, pessoas fiéis em cada parte do corpo. Eu conheci já tantas pessoas que elas ficaram na igreja não por conta da pregação, não por conta do louvor, mas pelo ministério de recepção. Talvez você assistindo esse vídeo pode dizer nos comentários se você é alguém que ficou numa igreja, porque é a primeira vez que você foi, você foi bem recebido, bem recebido? Diz pra gente aqui nos comentários só para mostrar para as pessoas como isso é importante, porque é um dedo, sabe, é um, um cotovelo, todo colaborando para a mesma obra, sabe, eu tento estruturar a minha rotina de forma que eu posso servir o corpo em jeitos diferentes, porque hoje é o que o Senhor tem me chamado a fazer, então eu me recordo de uma semana, onde né, durante a semana eu fiz vídeos ensinando, falando para as pessoas acerca de Cristo, no final de semana eu viajei, eu ministrei, eu preguei na igreja local, acabei né, é, ministrando louvor também, mas... Eu voltei para casa e no domingo, é, na verdade eu creio que era um culto numa segunda-feira que nós tínhamos. Eu estava lá no nosso Ministério de Atmosfera, que cuida ali daquelas funções ali na igreja local, da recepção, estacionamento. E nesse dia eu estava com a função do estacionamento. Enquanto eu estava lá fora, né, olhando ali os carros, eu vi dois jovens que pareciam ter saído de um bar pelo jeito que eles caminhavam. Então, eu já fiquei no jeito, porque se eu ia ficar lá fora, eu já aproveitava, não desperdiçava as almas né, que passavam por ali. Então, eu fiquei no jeito e eu fui comecei a puxar a conversa com eles. Né? Eu falei, muito boa noite, eles já deram risada, eu falei, o clima hoje tá, tá legal, né eles disseram, tá demais. Eu falei, vocês estão parecendo felizes, empolgados, vocês estão tendo uma boa semana, muito, e amanhã a gente tá de folga. Eu falei, nossa, que legal, começamos a puxar a conversa. Aí eu falei pra eles, agora minha noite fica perfeita, se você tiver uma boa boa notícia para me dar, eles olharam assim e falaram, nossa, uma boa notícia, hoje em dia essa tá difícil, hein, cara, desculpa, eu não tenho uma boa notícia para te dar, então eu falei para eles, falei então deixe eu dar uma boa notícia para vocês, Jesus está vivo e ele ama vocês tanto, tanto e quer ter um relacionamento com vocês, na hora que eu falei isso, um dos rapazes já deu aquela olhada de, de desviado, alguém que estava fugindo desse tipo de mensagem, que já conhecia, mas o outro, ele olhou para mim e disse, no! <risos> Mesmo que ele parecia ali estar tá bem empolgado, ele ele falou, cara, eu senti um arrepio quando você disse isso. E aí, nós começamos a não... A gente começou falando, sabe, de futebol, do clima, mas aí, a partir desse momento, começamos a falar sobre as coisas de Deus. Ele me disse, eu senti um arrepio quando você disse isso. Começamos a falar, então, sobre as coisas de Deus. Ele falou, cara, eu estou sentindo uma paz que eu nunca senti. Eu nunca fui para uma igreja na minha vida. Eu falei, você está brincando. Então, eu convidei ele para ir para a igreja naquele instante. Ele falou, não, não. Ele estava sem jeito. Então, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Um dia, você quer ir para a igreja? Ele falou, sim. Falei, então me dá o seu contato, me dá o seu WhatsApp e vamos conversar, vamos combinar sobre isso, porque se você sentiu paz aqui fora, né, imagino que o senhor vai falar com você lá dentro. Então eu peguei o contato deles e fomos conversando. Ele ainda tinha um pouquinho de aversão, né? achava um pouco estranho para a igreja, então primeiro ele foi numa reunião dentro de casa, na minha casa, um culto que nós fazíamos no lar como uma célula, né? um, um grupo de evangelismo, talvez você tenha um nome diferente para isso, mas uma reunião da igreja no lar ele foi, perdeu um pouquinho o medo de crente e aí atendeu o meu convite para ir para a igreja no domingo. Ele chamou um amigo, que uma vez já tinha tentado levar ele para a igreja, evangelizado, mas agora já estava afastado. Aí ele pensou, cara, o cara que eu tentei evangelizar uma vez está me chamando para a igreja, e ele foi juntamente então com esse amigo. Os dois foram, e aquele rapaz, durante o culto, ele estava tão feliz, tão tocado, ele leva para mim, fazia um sinal, assim isso está bom demais. Ele disse para mim, cara, que ambiente de paz, que coisa gostosa, gostei, eu quero ouvir mais. Só que aí, por causa do trabalho dele, ele não conseguia continuar indo, né, para a igreja, mas eu fui mandando mensagem, e aí hoje você pode? Hoje você pode? Mas o amigo que ele convidou, convidou outro amigo, que convidou uma amiga, convidou também a mãe dele, que reconciliou com Jesus, a avó que aceitou Jesus pela primeira vez, e aí eventualmente aquele primeiro rapaz mandou uma mensagem, eu troquei de emprego, agora eu posso ir para a igreja, Toda semana. Aí eu fiquei olhando, gente, terminou que umas sete, nove pessoas foram para a igreja por conta de uma conversa no estacionamento. E eu não consigo pensar em algo que eu fiz naquela semana, seja pregando, ministrando, que foi mais frutífero do que aquele dia estando no ministério de prestar ajuda. Então eu digo isso porque às vezes a gente não mensura a importância de cada aspecto do corpo de Cristo. Sabe, uma vez um rapaz, eu escutei essa história de um rapaz que aceitou Jesus e logo se sentiu chamado para ser um evangelista, começou a evangelizar, ganhar almas para Jesus, anotar, em seu caderninho, cada uma que ele ganhava, eventualmente dezenas de pessoas, né, centenas de pessoas, milhares de pessoas e dezenas de milhares de pessoas. E o ministério dele começou a chamar atenção, ele ainda jovem, ganhando tantas pessoas para Jesus. E um dia chamaram ele para participar da cruzada de um grande evangelista, que no continente africano ganhou milhões né, de pessoas para Jesus. Eu ouvi né, dessa história, eu... eu, eu do que eu confirmei, parece que é verdade, mas não tenho certeza, mas ela até que se aplica bem na ilustração aqui, eu ouvi que era uma cruzada do Reinhard Bonk Então, esse jovem estava lá se sentindo, cara, né? nossa, agora numa cruzada do Bonk E ele começou a olhar, viu, grandes evangelistas, mas em meio a eles ele viu um senhor que ele não conhecia. Então, em sua imaturidade, ele foi lá medir forças com esse senhor e começou a contar que já tinha ganhado milhares e milhares de almas para Jesus. Aquele senhor deu um sorriso falou, uau, que especial. O jovem rapaz pensou, ele não está impressionado, ele deve ter ganhado muito mais gente para Jesus do que eu. Então ele perguntou para esse senhor, e você, quantas almas você já ganhou para Jesus? O senhor parou, pensou e disse, que eu me lembre, só um. O jovem imediatamente começou a desprezá-lo no, no seu coração, nossa, uma alma só? E ele está aqui entre os grandes evangelistas enquanto ele desprezava esse senhor em seu coração. Chegou ali o grande evangelista, né, o Bonk, jogou os braços sobre o ombro daquele senhor e disse para o jovem, eu vejo que você conheceu o meu pai na fé, esse é o homem que me ganhou para Jesus. O jovem caiu em si, né, ficou ali emocionado e percebeu como ele estava sendo imaturo e arrogante. E ele pensou, o que seria das milhões de pessoas que o que ganhou para Jesus se esse senhor não tivesse evangelizado ele primeiro. Sabe, às vezes nós não sabemos, quem sabe o próximo que é alguém que trabalha com você, que estuda com você e você tem o privilégio de ser a pessoa que traz ele para Jesus. Existem lugares diferentes, maneiras diferentes, mas trabalhamos para o um mesmo fim de cumprir essa grande comissão e precisamos ter uma perspectiva alinhada. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre isso, uma mentalidade de serviço. Essa é a natureza do reino. O exemplo de Jesus em Mateus 20, no versículo 28, ele diz aos seus discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele define o tom de tudo que nós fazemos com igreja, deve ser em amor e em serviço. Essa aqui é a cultura do reino. Sabe, é interessante... Em Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37, ele diz: Singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, a voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier, bater a porta, logo-lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de singir se dar dá lhes dá-lhes lugar à mesa. E aproximando-se, o servirá. É interessante isso, essa palavra se singir, é algo que aqui no contexto do Novo Testamento um servo fazia, ele colocava um avental, uma toalha, era uma atitude de alguém que estava prestes a servir, e o Senhor Jesus nos diz, singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Isso fala da condição em que exercemos o nosso chamado como igreja. Então é, é assim que devemos agir como igreja, se singido. Né, disposto a servir com as nossas candeias acesas, o nosso amor em dia, quem mando pelo Senhor. E agora ele diz que quando o Senhor volta das festas e encontra os seus servos vigilantes, servos fiéis, ele mesmo se singe e o serve. É muito forte isso, porque nós vemos esse exemplo de maneira clara, Jesus nos mostrou isso, João, no capítulo 13, versículo 4 a 5, a palavra de Deus diz que ele levantou-se da ceia, tirou o vestimenta de cima e tomando uma toalha, se cingiu quer dizer, ele colocou o um uniforme de servo e ele vai e lava os pés dos seus discípulos, essa aqui tem que ser a natureza de tudo que fazemos como igreja, tem que ser o serviço, tem que ser o amor, sabe? Um outro dia eu estava conversando com um amigo precioso e ele estava me falando sobre esse episódio, como Jesus fala, né, assemelhando o reino, que quando o Senhor volta e encontra seus servos vigilantes, vai sentar à sua mesa e o servir. Cristo, ele tem esse coração de servo e ele nos mostra qual é a natureza de reino. Nós, né, servir não é algo que fazemos, é quem nós somos. Essa aqui é a natureza do reino e muitas vezes na, pensando no casamento, as bodas do cordeiro, pensamos em Jesus sentado na ponta da mesa, mas olhando para o que ele ensina acerca do reino. Esse amigo me disse, eu não estaria surpreso se ele estivesse servindo os pratos, porque é isso que ele diz que vai fazer com seus servos vigilantes. E sabe, às vezes nós temos uma mentalidade tão errada, Queremos edificar o nosso próprio ministério, a nossa própria narrativa, a nossa própria jornada e assumimos um lugar de protagonismo no corpo de Cristo que não procede né, do reino, não procede da cultura do céu. Na verdade, precisamos entender o que, que é um dedão, o que, que é uma mão, né, o que, que é um cotovelo, um joelho, é parte de algo maior, não é sobre mim, mas é sobre algo que o Senhor está fazendo nessa terra. Quando eu me cinjo o meu corpo, né? eu sinjo o meu corpo com a mentalidade de serviço, e mantenho o meu amor aceso, queimando pelo Senhor, eu vou ser um servo vigilante. Sabe, muito cedo eu comecei a pregar algo que eu me sinto chamado para fazer, eu sinto uma graça de Deus sobre essa área, não dizendo que eu faço isso muito bem, mas para mim é muito leve fazer isso, eu não fico nervoso para pregar, você pode me avisar dois minutos antes que eu tenho que pregar, eu não vou sentir um pingo de nervosismo, existe uma graça, sobre a minha vida nessa área, do mesmo jeito que eu vejo graças diferentes sobre a vida de alguns amigos, por exemplo, tem alguns amigos que são evangelistas, eu vejo uma graça sobrenatural na vida deles sobre isso. Agora, eu vejo eles vivendo histórias que não acontecem comigo, mas eu não olho para isso com um tom de comparação, é um complemento, porque eu não vejo o mesmo dom sobre a minha vida na vida deles na área do ensino, do mesmo jeito que eu não vejo o mesmo dom de evangelismo sobre a minha vida. Agora, eu deixo de evangelizar porque eu não tenho o dom de evangelismo como eles, não, porque isso não é um chamado, é uma responsabilidade então, quando eu pego um Uber para ir para o aeroporto lá em São Paulo, ele está preso comigo por meia hora, eu paguei por aquele tempo, ele vai ouvir sobre Jesus numa conversa para servir, né? para assim, amorosa para edificação, então assim, nós precisamos entender que por mais que talvez não haja uma graça, existem coisas que nós precisamos fazer, porque a nossa missão é incumbência, mas em alguma área vai haver essa graça e nós precisamos identificar isso. Então, como eu estava dizendo, eu comecei a pregar muito novo e me apaixonei por isso. Agora, por um período de quatro, quase cinco anos, né, especialmente durante três anos, servindo uma igreja que o Senhor me levou a servir, eu não preguei, em três anos eu preguei uma vez naquela igreja e eu servia aquela igreja em todas as outras áreas, menos na que eu queria, né? a de pregar. Então eu estava envolvido com a mídia, com os adolescentes, sabe, com toda a manutenção que era necessária ali no templo. Eu lembro que um dia eu estava lá desempenhando as cadeiras sozinho. E eu olhei com desânimo para aquilo e na minha arrogância e imaturidade espiritual me senti quase desperdiçado. Pensando, cara, eu estou aqui estudando né, teologia, pregando de tanto tempo, empilhando cadeiras sozinho. Né? E naquele momento de arrogância, o Espírito Santo ele me constrangeu e me disse, Israel, você não entendeu nada. Pregar e empilhar as cadeiras são a mesma coisa. E aquilo foi um choque para mim, eu falei, gente, é verdade, é a mesma coisa é servir, é servir o corpo, é servir a Cristo, é servir a obra. E nesse dia o Espírito Santo falou né, comigo muito forte, e eu entendi isso, e eu orei, falei, Senhor, Deus me livre de pregar, se eu não tiver um coração para empilhar as cadeiras, porque eu quero fazer desse jeito aqui, para servir. Foi um episódio marcante, mas às vezes nós menosprezamos coisas que são tão importantes quanto as áreas que valorizamos mais em Atos no capítulo 6. E eu quero já ir para a conclusão com isso. Sabe, os apóstolos estão dizendo que eles estão sobrecarregados com o ministério de cuidar das mesas, né, da igreja nos lares, e que isso está trabalhando na pregação da palavra. E que eles precisam, então, levantar novos líderes, homens que vão cuidar disso, da igreja nas casas, as mesas, e para que eles possam se concentrar na pregação. Só que não é algo que ele diz com descaso, as mesas estão me atrapalhando com a pregação. Na verdade, no grego, ele diz que a diaconia das mesas estão atrapalhando eles da diaconia da pregação. Quer dizer, é serviço, as duas coisas são serviços. E ele entende que numa parte é que ele precisa focar e existem outras pessoas que vão estar, ser mais aptas para cuidar daquela parte. E é interessante, dentre esses homens levantados, para cuidar das mesas está Estevão. Né? Que mais tarde, no próximo capítulo, vimos o seu testemunho extraordinário. Às vezes olhamos para um camarada daqueles disposto a morrer por Jesus e nos perguntamos quem é que estaria disposto a morrer por Jesus desse jeito. E voltando no capítulo anterior, encontramos a nossa resposta. São homens e mulheres dispostos a viver por Jesus, né? a servir o reino, onde é necessário. Então, eu gostaria de trazer essa palavra de encorajamento. Às vezes, porque você se sente chamado para estar no mercado de trabalho, sabe, na arquitetura, em, em, em uma área que não parece tão ministerial, você acaba se sentindo um pouquinho mais isento, liberado da responsabilidade de mergulhar profundamente nas Escrituras, de se preparar ministerialmente. Mas eu quero trazer o um lembrete que nós todos estamos trabalhando para o mesmo fim, nós temos uma grande obra a cumprir e realizar e você, como um dedo, alcança lugares onde um joelho jamais poderia alcançar, pense nisso, você como o pé pode fazer coisas que uma mão jamais poderia fazer, então você precisa olhar para o lugar onde Deus te colocou, qual que é o seu chamado único, individual, sabe? Deus opera em nós o querer e realizar, você pode encontrar esse chamado no Senhor, talvez você sentiu o chamado para, como eu falei, o mercado de trabalho, arquitetura, e existem pessoas que o seu pastor não pode pastorear, o seu evangelista não pode evangelizar, mas você está lá, para desempenhar essa função, para remeter essas pessoas a Cristo. Então, o encorajamento que eu quero trazer para cada um, que às vezes a gente não sabe a bola de neve que pode ser a gente ser fiel onde Deus nos colocou. Várias pessoas às vezes olham para as muitas coisas que eu tenho tentado fazer por Jesus e perguntam, é, mas o que, que você é? Você é um pregador? Você é um ministro de louvor? Você é um escritor? E eu digo para elas, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou um filho e o filho faz o que o pai manda ele fazer, então, se precisar lavar a louça, eu vou lavar a louça, se precisar varrer o quintal, né? Eu vou varrer a garagem, eu vou varrer a garagem o que o pai precisa. O filho se dispõe a fazer. E todos nós somos filhos, todos nós somos nós e precisamos dar o primeiro lugar ao Senhorio de Jesus e viver as nossas vidas como discípulos fiéis e obedientes para que Cristo possa ser tudo em todos nós. E cada cantinho desse mundo possa ouvir sobre o que ele fez e sobre o seu né, breve retorno. Então, eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e te encorajado, a independente de onde você está, dar o seu melhor pelo corpo de Cristo. Sabe, é como um quebra-cabeça, que tem muitas peças. Não adianta você olhar para uma peça e ficar desejando, eu queria ser como ela. Porque se você não for a peça que Deus te chamou para ser, o quebra-cabeça não estará completo. Então, não se compare mas busque complementar, e quando uma parte do corpo é honrado, todo o corpo é honrado, quer dizer, se o time faz gol, todo o corpo celebra, se a igreja local vizinha está crescendo, todas as outras igrejas vibram com ela, se o ministério dentro da igreja está florescendo, todos os outros vibram com ele, porque trabalhamos para o um mesmo fim. Deus te abençoe.